Às vezes, nos sentimos perdidos e sem rumo. Precisamos de orientação, de força e de coragem. Nesses momentos, podemos recorrer ao Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nesta vela, vemos a presença do Espírito Santo, que nos ilumina com sua luz e aquece nossos corações com seu amor. Vamos rezar juntos a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde.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 Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie em nossas vidas. Que Ele nos ajude a fazer as escolhas certas e a agir com bondade e amor. Que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossos corações e em nossas vidas. Amém.